Ficou tão bom que agora é só dobrar o normal. Esta costuma ser a dobragem que eu faço normal. Para pôr o enquadramento para poder fazer o, o poema. Tudo isto é para fazer o poema. Para ficar enquadrado. E ficar mais atrativo. É interessante. Arte. Arte simples, mas maravilhosa. Vamos ver como ficou. Oh, que lindo, que maravilha. Claro que aqui, aqui deve haver um bocadinho mais de espaço. Eu já não tenho tempo, mas aqui tem que se dar mais espaço. Eu já não tenho.